Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos saber qual é a mensagem para o signo de Sagitário, então vamos lá! O Acidente Supremo e vamos complementar.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 Carta da rendição, que carta linda, agora vou dar uma arrumada. Sagitário, não é seguindo o manual, um passo a passo rigoroso, que as coisas darão certo. Porque é como se você estivesse quebrando a cabeça, buscando uma fórmula e até se cobrando muito. Para que o resultado esperado chegue. Mas é preciso ser realista, no sentido também de que existe uma essência só sua, existe um processo único e um tempo para o universo ir se moldando para te ajudar. E é nesse fluxo natural de ser você, de fazer o que você sente... De sair um pouco da receita de bolo. Porque você quer mais ou menos ingredientes. E tá tudo bem. Não existe falhas. Existe tentativas. Tentativas que não garantem resultados ou quando esse resultado vem, pode ser muito mais do que você esperava, ou vem por aquela tentativa que você não dava tanto atenção. Então, não se culpa por ter que esperar, por estar fazendo tudo certo, e parecer não estar fluindo. Ou quanto mais faz, mas o resultado está distante. E a carta da rendição. Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não avançam. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não luta, confia. Quando não souber o que fazer, renda-se e deixe o universo te surpreender. Tá bom? Gratidão.